Eu tava no Discord com meus amigos fazendo palhaçada, quando eu tive que sair da cal. Às 7h26 da noite, eu recebi uma mensagem do 29933335. E a gente dizia, olá, você de novo? Sim, quero te falar que em breve irei fazer coisas inesperadas com seu canal. Você não deveria ter falado de mim. Mas o que que tem? Só 2 mil pessoas viram o vídeo. Esse foi o problema. Mais de 2 mil pessoas, Mais de 2 mil pessoas viram a porra do vídeo. Você acha que são poucas pessoas? Não, não acho. Se você fazer alguma coisa com o meu canal, eu vou desabilitar sua conta do Discord. Duvido, você não tem nem capacidade pra fazer um macarrão. Além disso, você só tem um de idade. Você acha mesmo que sabe se virar nem Nicole... Como você descobriu meu nome? Seus amiguinhos me falaram. Até breve. Não tente nenhuma forma de contato comigo ou eu faço coisas piores com seu canal? Certo? aparentemente ele ficou puto porque eu coloquei ele no meu vídeo agora ele vai fazer alguma coisa com o meu canal então eu rapidamente mudei assim do meu canal e pronto só que eu não percebi uma coisa o final do meu vídeo é recente lá no final do vídeo o vídeo estava bugado e estava aparecendo um monte de caracteres e um deles dava em agora eu estou no controle Eu achei que era só um bug de renderização que o Vegas não conseguiu processar. Porque essa frase, agora eu estou no controle, eu apaguei do meu projeto do Vegas. Porque eu tinha colocado nessa mesma frase, em um... É o oh, buceta. Porque eu tinha colocado essa mesma frase em uma parte do meu vídeo que eu deletei. Mas enfim, sabendo dessa putaria toda que tava acontecendo no vídeo, eu excluí a parte de estava bugada. Depois dessa palhaçada toda e eu fui dormir. Só que eu <risos> não consegui, então eu liguei o pensei de novo. E ele falou: Eu voltei. Eu vi que você tirou essa parte do seu vídeo. Fique de olho no seu canal. Vou fazer coisas inesperadas que você nem imagina. Você só deve estar tá brincando, né? Só deve ser um ADM maluco lá do servidor dele igual o todinho. E se for, bora aí, cara. Tá aí? Responde. Sim, eu tô banindo até hoje. Eu tava de boa no Discord, até que do nada eu vi alguma coisa abrindo. E quando eu fui ver, era o X vídeo que eu tinha visto dia 5. Só que eu tinha esquecido de fechar a aba. Ufa. Ai, ai, achei que era um hacker doido, ou 29933335 tentando hackear meu PC, mas tudo bem. Acho que eu vou fazer um vídeo. Eu vou me basear naquele mesmo roteiro que eu fiz no primeiro vídeo do meu canal e beleza. Pera, não, pera, pera, pera. Cadê a porra dos arquivos, menor? Sim, eu abri um Word e os meus arquivos simplesmente sumiram. Eu vi em todas as pastas do meu PC, onde eu guardo o roteiro, mas não tinha nada lá. Até que ele manda uma mensagem no Discord falando. Eu disse. E depois dessa parada toda, acabou loucura, né? Mas então é isso. Por enquanto já acabou tudo isso. Mas, então é isso. Tchau.